em casa no Rio de Janeiro Zona, zona Leste tô aqui em casa para mostrar para vocês de como bom, é, instalar sei lá montar um xbox na sua televisão a minha televisão tá ali ó som, aí o som o som para mim ouvir os meus jogos minha televisão é de 4 polegadas no meu quarto então aqui como ouvir mais Deixa eu buscar aqui o banquinho. Pra vocês verem. Aqui o banquinho. Pronto, deixa eu ligar aqui. Já, cê, acho que vocês estão vendo o um Xbox aqui. Controle do Xbox 360. Essa música aí, pilha. Então, né. Vamos lá, vamos continuar aqui. Deixa eu tirar essas coisas aqui. Vamos lá começar, se você já não sabe, esse, esse, esse aqui é o meu primeiro vídeo, esse aqui é o meu primeiro vídeo, por você me ajudem a ver as pessoas vocês, muito obrigado, então tá aqui né, o Xbox. Tudo, tudo aqui Vocês estão vendo aqui, ó Aqui, ó, Xbox Aí aqui eu vou ensinar para vocês, ó Quem tem HDMI aqui, ó Conecta aqui nele né? aqui, aqui, aqui, ó HDMI, ó, conecta aqui Aqui né? Esse aqui é o, é o cabo, esse aqui é o cabo da fonte, Vocês estão vendo, ó? Cabo da fonte e conecta aqui. Vai ser um pouco difícil, eu acho que vocês um meio difícil. Pronto. Aí. Pronto. Aí eu pedi pro meu amigo, que ele botasse um negocinho aqui no, aqui no meu controle, que se eu, ó, se, se eu vendo aqui, ó, no Xbox, aí se eu apertar o controle do X, ó, ele liga, pedi pro tipo, meu amigo botar isso aqui. gente, valeu, muito obrigado pela atenção.